Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta. Blind Week Brasil. Grupo de participantes Blind Week na saída do metrô Anhangabaú. Fala, Antonia Abad. Tem... Fala, Sidney Tobias. Estamos no Vale do Anhangabaú, início da Rota Centro, na saída do metrô Vale do Anhangabaú. Aqui tem acessibilidade e é tranquilo caminhar por aqui em termos de acessibilidade. Participantes caminham na rua com suas bengalas. É Fala Renato dos Santos Pereira. No interior da biblioteca Mário de Andrade. Um ambiente um museu, né? Um silêncio, pé direito alto, uma estátua logo na entrada. Ela começou a criar uma escultura que parece com o Mercúrio aqui, ó. Mãos percorrem a escultura Silêncio Tátil. Fala, Helena Rosa Em relação à acessibilidade aqui na biblioteca tem elevador para a gente que é visual muito tranquilo utilizar A gente viu uma obra chamada Silêncio Tátil e é isso Grupo de participantes perto do auditório do Ibirapuera Carlos Alberto Gonçalves da Silva, Posta Bom, é o Carlos, deficiente visual. Estou agora diante de uma outra escultura aqui no Parque do Ibertoera. A peça que está exposta chama Craca. A minha impressão, é, tocando nela, é de como se fosse um recife de coral. Fala Zé Vicente de Paula. Os formatos, nossa, leva a imaginação da gente. Um beira-mar, uma pedreira. Ao mesmo tempo aparecia uma árvore com diversos bichos, podia estar grudado nela, né? Agora aqui. Ah, é um peixe, né? Pode ser um peixe. <risos> olha que maluco. Acho que ele caiu da água, tadinho, olha. <risos> Participantes mexem nos seus celulares na Biblioteca Braille, do Centro Cultural São Paulo. Participantes caminham com suas bengalas na Rua Vergueiro. Fala, Cida Erita. No caminho da Biblioteca Braille, Centro Cultural Vergueiro, sentido metrô, encontrei um pé de amora. E me lembrei de uma receitinha que é muito bom, no período de menopausa, que dá os calores nas mulheres, três folhinhas de amora, feito um chazinho, tomar todo dia uma xícara, elimina esse problema do calor. <risos> Fala, Cida Erita. Saindo do banheiro do centro Cultural, segui o piso tátil até o final, que foi dar numa grade, que essa grade dá é uma proteção que tem do jardim. eu não entendi o significado desse piso tátil até essa grade. Grupos de participantes na Avenida Paulista num domingo. Zé Vicente de Paula posta. Sesc Paulista, um prédio com diversas salas de teatro, comedoria, exposições diversas posições. E o mirante no alto do prédio, de onde podem avistar praticamente toda São Paulo. Regina Célia, posta. O que, que você escuta, Regina? É uma música. O que, que é essa música? É bem diferente. É uma música meio street dance e em frente a isso vemos um grupo fazendo passos todo mundo igual. Mais ou menos umas 20 pessoas dançando. Dois passinho para lado, dois passinhos pro outro. Uh! A gente, vai dançar aqui agora também. <risos> Participantes Blind Week dançam na Paulista com suas bengalas. Logo do PROAC, Programa de Ação Cultural São Paulo. Logos dos 12 apoiadores do projeto. Logo da Olhar Periférico Filmes. Logos de Madrid Projetos Culturais e da Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo.